Quem achou, me quer 715, diga em alto e bom, bom som, eu achei. Está escrito assim, eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. A saída da terra do Egito foi estabelecida por um memorial e é lembrado ao longo de todos os anos por todos os judeus. Os judeus têm, por tradição, comemorar a Páscoa, que significa a saída da terra do Egito. A Páscoa é uma saída. E fora estabelecido pelo Criador que os filhos de Israel, no livro do Êxodo, haveria, no capítulo 12, de estabelecer o um momento de celebração, quando o Senhor havia determinado, então, que a morte viesse sobre a terra do Egito. Os primogênitos judeus, eles foram guardados pelo Senhor, porém, todo primogênito, primogênito egípcio naquele dia pereceu. O Senhor havia estabelecido que os filhos de Israel deveriam matar um cordeiro, comer aquele cordeiro, não deixar nada para trás. As pequenas famílias se uniam a outra família. A Bíblia diz que nesse dia, o Senhor determinou que a morte viesse sobre a terra do Egito e foi por meios de maravilhas e de muita manifestação do seu poder que Deus se revelou a Israel. O Senhor veio ao seu povo no dia em que os, em que os egípcios estavam sepultando ou sentindo a dor da perda dos seus antiqueridos e protegeu preservou, acolheu, determinou que os filhos de Israel colocassem nas ombreiras das suas portas a marca do sangue. A morte vinha, a casa que tinha o sangue, a morte não tinha o poder de acessar e destruir, de modo que as famílias hebreias são, são preservadas. O grande Deus estabelece, então, um cuidado extraordinário para... Os israelitas, os israelitas, eles esperavam ansiosamente dentro de suas casas pelo grande momento, a hora em que o Senhor haveria de se manifestar. Houve-se gritos na terra do Egito, famílias inteiras lamentando -se aos seus mortos e os hebreus estão debaixo de um cuidado, de um cuidado muito específico. E o Senhor disse a Moisés em Números capítulo 9, versículo 4. E Moisés transmitiu o povo da seguinte forma. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa, que trouxessem em memória uma lembrança. Judeus, no mundo inteiro, celebram a Páscoa como a saída da terra do Egito. A igreja celebra a Páscoa como uma saída em Cristo. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Por esta razão, a Bíblia diz que o cuidado do Eterno foi tão maravilhoso e tão expressivo para com os filhos de Israel que em só na noite, ou em uma noite, naquele momento de angústia, o mais velho de cada casa do Egito, o primogênito, estava sendo morto, e na casa dos israelitas havia livramento. Esse livramento também tem sido estabelecido nos dias em que nós vivemos, porque nós experimentamos o cuidado de Deus na nossa família, na nossa casa. Nós experimentamos todos os dias a bondade do Eterno de forma expressiva na nossa vida. Experimentamos porque o nosso Deus é bom em todo o tempo. A Bíblia diz que para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita precisava sacrificar um cordeiro. Ou seja, era necessário ter o sacrifício. Por quê? Porque sem o derramamento do sangue também não existe a expersão do pecado, ou perdão dos pecados. Era necessário que o sangue fosse derramado, o sangue derramado, já apontava para o cordeiro que haveria de se manifestar. E esse cordeiro haveria de vir com um propósito, e João declarou acerca dele, dizendo que ele traria como um cordeiro mudo o perdão para a humanidade. João disse assim quando viu Jesus na fila do batismo, está entre vós o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus havia avisado aos filhos de Israel que eles precisavam estar prontos. Eles não poderiam estar dispersos, eles precisavam estar prontos. As famílias precisavam estar juntas, unidas. Isso fala de propósito. É tão importante quando nós ouvimos a voz de Deus, darmos ouvido ao que Deus está falando, aceitarmos os seus desafios, e estarmos no centro do seu querer. As famílias deveriam estar juntas, unidas. Por quê? Porque um reino dividido ele não subsiste, ele não prospere, ele não vai adiante, ele não cresce. Ele não tem como prosseguir na sua jornada se estiver dividido. Então as famílias precisavam estar juntas, unidas. E as famílias unidas sempre dão a volta por cima. Famílias unidas sempre vencem as suas adversidades, porque quando um está fraco, o outro lhe fortalece. Quando um cai, o outro tem a capacidade de levantar. Então Deus orientou que as famílias deveriam estar unidas, juntas, em um só propósito, aguardando o momento do livramento. A nossa parte é obedecer. A de Deus é executar a sua palavra. A nossa parte é estarmos no centro do querer de Deus. A de Deus é fazer com que a sua palavra em nós se cumpra. Para os egípcios era algo impossível deixar a escravidão, mas obedecendo uma determinação, eles estão aguardando e praticando a palavra que eles receberam. Estão comendo o cordeiro, estão sacrificando o cordeiro e estão... Unidos em um só propósito. Então, juntos, aquela noite seria a noite do livramento, a noite do cuidado, a noite em que os filhos de Israel deixariam a escravidão. Era naquela noite sombria, onde tinha morte na terra do Egito, que os filhos de Israel vivenciariam a sua liberdade. A Bíblia diz no livro do Êxodo, Capítulo 11, versículo 4: diz assim: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó. E todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Deus estabelece nesse dia a Páscoa dos israelitas, a sua saída, a saída do povo da escravidão, a saída do povo do sofrimento, a saída do povo da terra da servidão. Mas por que isso? Porque lá atrás... O Senhor havia dito que o povo haveria de amargar um tempo expressivo de cativeiro, seriam oprimidos na terra do Egito, isso durou cerca de 430 anos, até que a palavra se cumprisse. Por quê? Porque quando chega o tempo determinado para Deus executar a sua palavra, não importa o momento, a crise ou a situação a mão do Eterno se move quando a sua palavra precisa se cumprir. O Deus que nós servimos é o Deus que provê os meios, que tem a condição de estabelecer o um momento e declara que ninguém pode impedir os seus pensamentos. O que é determinado no seu coração há de se cumprir na vida daqueles que amam a sua palavra. Então o Senhor determinou a saída dos filhos de Israel da escravidão. Agora, com uma promessa: a Bíblia diz que o pecado fora introduzido na raça humana. A marca do pecado colocou o homem para baixo, o homem se tornou um ser deformado. Deus formou o homem e o homem ficou deformado por conta do pecado. O pecado tirou o homem a liberdade, o prazer, a vida, a vitalidade, a comunhão. Aquela aparição extraordinária do Jardim do Éden na viração do dia já não existia mais na vida do homem. Então o homem está vivendo agora um tempo de decadência, um ser caído que não tem mais a oportunidade de viver a liberdade. O homem agora passou a ser um escravo. Embora os filhos de Israel estivessem presos na terra do Egito Mas neles agora havia um vírus que lhes contaminava mais ainda O chamado vírus do pecado E esse mal, ele permeava o coração do homem E toda a terra estava infestada deste mal De modo que havia sido estabelecido o sacrifício Por causa dos pecados de um homem A Bíblia Sagrada diz que Deus, o Pai que lá no Éden estabeleceu o meio pelo qual o homem haveria de se salvar, quando matou o cordeiro de mama e ao casal vestiu com a pele do cordeiro, o mesmo declarou que o seu filho um dia haveria de se manifestar à humanidade, trazendo sobre ela a salvação, a mudança, a transformação. Isso haveria de acontecer no tempo oportuno e veio então a plenitude dos tempos, como Paulo declara, Jesus nasceu no ventre de uma mulher, gerado, nasceu entre os irracionais na terra, e passou a exercer a sua função ministerial, a Bíblia diz que por meio de Cristo, o homem haveria de ser salvo, haveria de ser liberto da pior escravidão, a escravidão interna, não aquela que aprisiona somente o corpo, mas aquela que aprisiona a alma, os sentimentos e a vontade de todo cidadão. Por esta razão, a promessa se estabelece sobre todos. Por quê, pastor? Porque sendo judeu ou grego, todos estavam debaixo de um mesmo problema, debaixo da lei do pecado. Romanos capítulo de número 3, versículo 23, diz assim, Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então repare que o homem ele passou a ser um ser distante, um transgressor da lei divina não tendo mais a oportunidade de se achegar a Deus. O homem passou a depender de um ofício sacerdotal. Um homem consultava a Deus e esse homem transmitia ao povo. Agora, a Bíblia Sagrada diz que Deus está anunciando à humanidade uma válvula de escape, um meio de se refazer uma conexão perdida entre Deus e o homem. O véu separava o homem de Deus o homem já não tinha mais este acesso, e por não ter este acesso, todos estão nivelados, de igual modo, em mesma situação, ricos, pobres, poderosos na terra, embora o homem exercesse funções nobres, fosse grandes reis, e exercesse autoridade sobre todas as pessoas no seu reino, a Bíblia diz que a morte em dado momento da sua vida lhe conduzia à sepultura, de modo que o homem morria nos seus pecados, não tendo o direito à salvação. E a Bíblia diz, e Paulo escreveu, que Deus, na sua paciência, suportando a situação da humanidade, pegou o melhor que ele tinha, o seu único filho, ordenou que a terra o recebesse, para que ele, através dele, por meio dele, o homem encontrasse uma saída à Páscoa cristã. Uma saída do pecado, uma saída das opressões, uma saída do mundo vil. Então, isso por meio de Cristo. Jesus, ele veio para isso, para ser a nossa Páscoa, a nossa saída. Olha o que o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo disse, o fermento velho fica lá atrás. Tudo aquilo que é velho, deixa para trás. Agora, Cristo é a nossa saída. Por isso que as pessoas que vivem remoendo-se, alimentando sentimentos antigos, vivendo de passado, sofrem e não conseguem encontrar uma válvula de escape, porque elas estão olhando pelo retrovisor, e a vontade de Deus não é que o homem olhe pelo retrovisor da vida, é que o homem olhe para frente, que o homem entenda que Jesus pagou alto preço para a salvação da sua alma, e libertação da sua vida, Jesus é a saída para todos os problemas que envolvem a sua vida, Jesus tem um dispositivo para mudar o quadro da tua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus tem esse poder de mudar a sua história. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que Cristo é uma saída para o ser humano. Em quem nós vamos nos apegar nos momentos mais difíceis da vida? Embora na filosofia você vai encontrar grandes filósofos que até te deixa impressionado por sua inteligência ou por sua sabedoria, mas a sabedoria dos homens não tem o poder de mudar a nossa vida. Que homem é esse que pisa nessa terra e tem a capacidade de tocar, não corpo, mas tocar a alma? É impressionante porque quando Jesus veio à terra, Jesus olhava firmemente nos olhos da pessoa e ele via o que estava dentro dela o que se escondia da esposa, o que se escondia dos homens, o que ninguém via, aquele sentimento que está lá no fundo, profundo no coração, que está arraigado na alma, que ninguém sabe, a pessoa demonstra uma coisa, mas dentro dela existe um sentimento ruim, uma amargura, um sofrimento, algo que lhe aprisiona, quando Jesus conversava com os homens, ele identificava o problema que estava dentro do coração, o problema que estava dentro da alma, e ele liberava uma palavra. Quando uma palavra era liberada sobre a vida de uma pessoa, todas essas maldições, todo esse mal, todo esse peso que estava na alma de uma pessoa, ela era arrancada. Por quê? Porque o pecado é uma prisão espiritual. É uma prisão. É algo que leva as pessoas a viverem amargurada, entristecidas, aflitas, angustiadas, sem uma válvula de escape. À medida que as escamas dos olhos caem, e o homem começa a contemplar a cruz, não a cruz com Cristo pendurado nela, mas uma cruz vazia, que simboliza um Cristo que morreu nela, mas ressuscitou o terceiro dia e uma boa notícia para a igreja, está vive e assentado à destra do Todo-Poderoso. Então a saída dos traumas, a saída das maldições, aquelas maldições hereditárias que acompanham a vida das pessoas, os traumas da infância que muitas pessoas têm, pessoas que foram abusadas na sua infância, pessoas que perderam a sua liberdade injustamente, Pessoas que carregam males na sua vida de forma hereditária. O pai foi daquele jeito, foi um ébrio, foi um prostituto, viveu embriagado. Aí o filho, que não tem nada a ver com isso, acaba seguindo o mesmo caminho, porque um chamado espírito familiar está acompanhando esta família, está causando males nessa família. Agora, a Bíblia diz que quando o homem se converte, esse espírito sai, ele vai embora. Por quê? Porque a maldição ela não permanece quando Cristo entra na casa. A maldição só permanece numa casa onde Cristo não está. A casa pode ser simples, de, de chão batido. Pode não ter uma cadeira para o homem tomar o seu assento. Pode não ter um bom alimento na mesa. Mas se Cristo entrar nessa casa, uma coisa nessa casa vai ter. E eu vou lhe dizer uma coisa. O dinheiro do mundo não tem o poder de comprar isso que Cristo coloca dentro dessa casa. Porque o dinheiro não compra a felicidade do homem. Tem gente rico mas infeliz tem rico dando o fim da sua vida. E você vai encontrar pessoas tão pobres, tão simples, numa dificuldade incrível financeira, e você não entende por que, que ela é feliz. Porque quando Cristo está numa casa, quando Cristo está no coração, não existe infelicidade ou tristeza. O coração do crente é feliz e alegre. Por quê? Porque ele sabe que acima da mais elevada constelação tem um Deus assentado em um alto e sublime trono, e esse Deus habita também no nosso coração para a glória do seu maravilhoso nome. Então, Cristo é a saída dos traumas. Cristo é a saída dos vícios, das obras de feitiçaria. Ninguém se liberta dessas coisas sem Cristo entrar na vida dela. Quem deita a sua cabeça no candomblé, vai de forma voluntária, entregou a sua vida aos demônios. E é voluntário, fez um pacto de sangue. Os demônios eles têm a liberdade de atuar porque foi lhe dado o direito de agir assim na vida de uma pessoa. E a pessoa sem o conhecimento, ela vai pelos caminhos obscuros da vida, pensando em encontrar paz na escuridão. Mas Cristo não é a escuridão, Cristo é a luz do mundo. E a Bíblia diz que essa luz do conhecimento de Cristo, ela dissipa as trevas do conhecimento do humano e traz vida ao ser humano. Uma pessoa que toma o caminho obscuro da vida, possuída por espíritos imundos, possuída pelos espíritos de prostituição, há muitos demônios que atuam de diversas formas e maneiras. No mundo em que nós vivemos, para cada área existe um demônio que atua. Existe o um demônio que vem ao meio-dia e, e a, o próprio Salmo 91 diz que a mortandade que assola o meio-dia. Existem demônios que vêm à meia-noite, como muitos demônios que se revelam para tirar a vida de pessoas à meia-noite. Existem espíritos imundos que atuam na área de divisão de casais, de divisão de famílias. Existem espíritos que fecham a porta para a pessoa e a pessoa não consegue dar certo para todo mundo, nunca dá certo para ela. Existem demônios para cada área da vida. E esses demônios têm liberdade de atuação em uma vida que não tem Cristo, por causa da legalidade que lhe é dada, mas quando uma pessoa rende o seu coração a Cristo se arrepende dos seus pecados entrega sua vida ao Salvador os demônios têm que arrumar sua bagagem, prebar sua mala e bater de marcha ré para o inferno porque quando Cristo entra numa vida, está escrito se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livre, a liberdade está em Cristo, Cristo é a nossa salvação então, a saída para os vícios. Que, irmãos, quem não viveu uma vida de vícios, eu fui viciado em cigarro, fui viciado em bebida, tantos foram viciados em drogas? Os vícios é uma legalidade dada. Quem é que fuma no corpo de uma pessoa um demônio. Quem é que bebe no corpo de uma pessoa um demônio? Eles bebem porque têm liberdade, eles fumam. Você vai ver quem já foi ao candomblé ou qualquer movimento desse, você vai ver que o demônio que é uma cachaçinha, ele bebe no corpo da pessoa. Porque é um espírito. Então, repare que fuma no corpo da pessoa, bebe no corpo da pessoa, e quem vai mais a fundo sabe, há casos de prostituição que são demônios que se manifestam na pessoa, e a pessoa se prostitui, impulsionada por um espírito. Uma pessoa não consegue ser livre deste mal sozinha. Ela pode deixar o cigarro, ela vai deixar por um tempo, depois ela volta a fumar. Eu conheço N pessoas que ficam cinco anos sem fumar e depois voltam a fumar. Ficam dez anos e voltam a fumar. Eu conheço pessoas que deixaram as drogas, ficam um tempo sem as drogas e depois voltam para as drogas novamente. Conheço pessoas que deixaram de beber, ficaram um mês, dois meses, três meses, um ano, depois voltaram a beber. Por quê? Porque o homem não consegue se libertar por si só. A nossa saída não está nas nossas capacidades ou nas nossas forças. A nossa saída está em Cristo. Porque uma casa precisa ser ocupada e dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quando o Espírito de Deus ocupa o coração do homem, o lugar tem a primazia, a primazia dele. Ele é dono do lugar, ele é dono da casa. Se o Espírito Santo não ocupar, não existe também a transformação ou a libertação, porque a libertação acontece quando o Espírito Santo ocupa a casa. Então os demônios tentam entrar e dizem, aqui não, aqui agora já não existe maldição, tu não vai mais embriagar essa pessoa, tu não vai deixar mais essa pessoa viver uma vida miserável, uma vida de desgraça, uma vida de sofrimento, tu não vai mais trancar essa pessoa no quarto da depressão essa pessoa já não vai, vai viver uma vida de aparência, ela vai viver uma vida transparente, porque o que está nela é o Espírito Santo da verdade que habita em nós então essa transformação precisa acontecer e só Cristo é a nossa saída Deus formou o homem o homem fora formado do pó da terra você conhece Todos nós sabemos como fora formado o homem, do pó. Fez um homem perfeito, um homem com a capacidade de ver as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor vinha e o homem via a glória de Deus no Éden. Veio o diabo, deformou o homem. O diabo tirou do homem o direito, tirou do homem o prazer. Hoje as pessoas não têm prazer nas coisas certas, mas têm prazer nas coisas erradas aplica o seu coração naquilo que não produz, e Isaías foi mais adiante dizendo, gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, perdem a sua vida sem nenhuma expectativa de mudança, só que a Bíblia Sagrada nos mostra, Deus formando o homem perfeito, o homem para que lhe adorasse, para que lhe servisse, para que estivesse na sua presença, deu ao homem a capacidade de domínio repare que uma das autoridades que Deus deu ao homem foi poder, autoridade para dominar, tanto os peixes do mar, como as bestas feras, tudo estava sobre o controle do homem veio o diabo e deformou o homem, e o homem passou a ser dominado, perdeu o domínio, e se tornou um ser dominado, repare irmão, uma planta dominou o homem a planta de coca, a cocaína. O homem tornou-se um dependente da droga. Uma planta de maconha dominou o homem. Por que não dizer, a bebida? O homem passou a ser um, um ser dependente do álcool. O homem perdeu o domínio e passou a ser dominado porque Deus formou o perfeito, o diabo veio e deformou o homem o homem fora deformado pela sua desobediência, pela sua negligência, por não reconhecer o plano precioso que Deus tinha para com a sua vida, então o diabo deforma, mas o grande Deus <risos> olhou para a humanidade e viu o homem, o homem que não fora criado pela palavra, mas foi criado pelas próprias mãos, o homem que o grande Deus deixou o céu da sua glória, Tomou a argila, o barro, o material mais simples da terra. Moldou o homem. E como não se bastasse isso, soprou nas narinas do homem o Espírito, dando vida ao homem, dando sabedoria ao homem, dando conhecimento ao homem, dando capacidade ao homem, dando autoridade ao homem. Veio o diabo, deformou esse homem. Então Deus olhou e disse assim, ah, o que eu fiz é muito precioso. A coroa da criação, o homem foi destruído, caiu a coroa da cabeça do homem, caiu a autoridade do homem, caiu tudo do homem, o homem perdeu esta coroa, e a Bíblia diz que fora entregue ao diabo, porque a morte passou a fazer parte da vida do homem, após a introdução do pecado, agora a morte tem autoridade de levar aos homens, porque o homem pega a coroa, e entrega a morte, mas a Bíblia Sagrada diz, que o grande Deus promete reformar o homem. Então vem o seu filho com a missão de reformar. De, de mudar esse quadro caótico da vida do homem. De transformar o coração do ser humano. De libertar o homem da casta de demônio. De transformar a vida do mais impenitente pecador e trazê-los ao seu aprisco, estabelecer cuidado Jesus disse, eu sou o bom pastor, ele veio com a missão de reformar o homem, e eu sou capaz de dar a minha vida, pelas minhas ovelhas, olha que amor lindo e maravilhoso, ele veio com a missão de reformar, Deus formou, o diabo deformou, Cristo veio com a missão de reformar, em Mateus capítulo 8, versículos um em dois, nós nos deparamos com uma situação em que o homem vivencia o mal sobre a sua vida, a chamada lepra. Esse homem leproso não tem direito algum, perdeu todos os direitos. Por quê, pastor? Porque o pecado destrói a nossa vida, as drogas destrói a nossa vida, o mal destrói a nossa vida. As coisas da vida, se não forem bem administradas... Elas servem só por um momento e ninguém vive de momento. Quem vive de momento é um ser infeliz, porque vai sorrir por um momento e depois vai viver uma vida de miséria, entristecida, angustiada. Ninguém pode viver de momento. Mateus capítulo 8 diz que o monstro, ele é condenado e lançado dentro de um buraco que era o leprosário. Esse monstro, ele perde o direito. Ele perde a capacidade de viver em meia sociedade, perde tudo, só que ele descobre que existe uma válvula de escape. O grande problema é que as pessoas precisam conhecer que existe uma válvula de escape. Paulo disse: Como crerão se não há quem pregue? E como irão se não há quem vir? Às vezes nós precisamos nos dispor um pouquinho mais e pregar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Lá no trabalho, lá na escola, para o seu amigo, para o seu parente, para a sua mãe. Às vezes precisamos testificar um pouco daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque uma excelente pregação é a mudança que aconteceu em você. Porque quem viu você antes destruído, acabado, arruinado, e vê você hoje livre, liberto, transformado, está dizendo, esse Deus vive, esse Deus reina. E você precisa dizer isso? Esse moço descobre que existe uma válvula de escape. Alguém diz assim, ó, eu ouvi dizer que no monte das, da, da transfiguração, eu ouvi dizer que o mudo Falou para o surdo que o cego está enxergando. O homem disse: tem jeito para o meu problema. Se essas coisas estão acontecendo, tem jeito para o meu problema. Existe uma mudança na minha vida também para acontecer. O que, que ele fez? Ele tomou iniciativa. Porque existe uma coisa que Deus não toma pelo homem é a iniciativa. Deus faz tudo por você e faz tudo por mim. Faz tudo por, por a pessoa mais terrível do mundo que você possa imaginar. Deus tem uma chance para ela também. A única coisa que Deus não faz é se arrepender pelo homem. Os passos em direção ao processo da salvação devem ser dados pelo homem. O homem deve reconhecer a necessidade de conhecer o poder de Deus. O homem deve reconhecer o seu estado e a sua necessidade. À medida que ele vai a Cristo, ele vai com o um coração quebrantado. E a um coração quebrantado é impossível Deus desprezar. Quem vem a Cristo, quem se coloca aos seus pés, quem reconhece Ele como seu Salvador, Ele muda o quadro da sua história, Ele transforma a sua vida, Ele abençoa a sua casa, porque há poder no nome de Jesus Cristo para transformar a vida de um ser humano. Olha o que está escrito em Mateus 8,1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Esse moço tomou uma atitude, decidiu, por que, que eu vou ficar aqui? No meio desse leprosário. Está todo mundo leproso. Existe uma saída. Eu venho dizer nesta manhã que existe uma saída para as tuas emoções. Existe uma saída para a crise que você está vivendo. Existe uma saída para o momento difícil que você vive. Existe uma saída para essa guerra mental, emocional que você tem dentro de você. Esse conflito da tua alma. Existe uma saída. Onde está essa saída, pastor? Está em Cristo. Esse moço saiu e foi até a Cristo. Não olhou para os obstáculos. O que, que impede muitas pessoas de deixar o mundo e receber a Cristo? É olhar os obstáculos. O que, que as pessoas vão dizer agora? Agora eu sou crente. O que, que as pessoas vão dizer agora? Agora carrego uma Bíblia. O que, que as pessoas vão dizer agora de mim? Agora eu, estou, agora eu virei aquele povo doido. E as pessoas começam a colocar uma barreira. E elas preferem viver dentro do leprosário. Dentro de um buraco. Dentro de um buraco e a igreja está jogando uma corda para que alguém saia de dentro desse buraco e encontre a salvação com aquele que tem o poder de transformar a sua vida o moço não olhou esses obstáculos quem deixava um leprosário era apedrejado ele não olhou para as pedradas se você olhar para as pedradas da vida você não vai sair do lugar se você ficar esperando as pessoas massagear o seu ego, contando que você é bom que é isso tu, que é isso mesmo, que vai dar tudo certo tu não sai do lugar quem tem que tomar a decisão é você. 30% somos nós, 70% é você. As pessoas que vivem lamentando a vida é porque não tem atitude. Porque um crente que tem atitude, uma pessoa que toma a decisão divina de a Cristo, ela não vai sair da presença de Cristo sem alcançar o seu milagre. É impossível um decidido sair hoje, nesta manhã deste santuário, sem tomar posse da sua vitória, sem alcançar o favor de Deus. Por quê, pastor? Porque o meu Cristo... Tem o poder de mudar a sua situação. Decisão para sair da situação que está vivendo. Eu poderia falar de N pessoas, e a nossa mensagem hoje é bem curta. Eu poderia falar de muita gente. Eu poderia mencionar aqui a mulher do fluxo de sangue. 12 anos aprisionada em um problema que o dinheiro não resolvia. Os médicos não dão a solução, porque tem problemas que o médico não sabe resolver não, sabe? O psicólogo também não encontra, não. Tem coisas que é para Jesus. O médico diz uma virose, o médico diz que não tem uma resposta, porque é para Jesus. Tem problema no corpo e na alma, que é só Jesus que tem o poder de transformar e curar. Aleluia! Essa mulher do fluxo de sangue, ela tomou a decisão, ela disse, se eu tão somente tocar, ela usou a por quê, pastor? Porque quando você ouve a palavra, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé, ela vai sendo acrescentada ao seu coração. Aí você toma a decisão de mudança. Você toma uma atitude, porque a fé, ela tem que ter a ação do homem. A atitude do homem. Não pode ser Senhor, eu creio e não se movimenta. Eu creio, mas não toma a decisão, não. É tomar a decisão para acontecer uma mudança extraordinária na sua vida. É fazer como o cego Bartimeu. Ele viu a oportunidade de Sair da cegueira que ele estava vivendo, ele viu a oportunidade de ser curado, então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim, e quando todo mundo dizia, pare, ele continuava clamando. você sabe por quê? Porque alguém que ouve o poder da palavra e quer mudar a sua vida, tem que tomar a decisão, o Senhor Jesus é a saída para a sua casa, o Senhor Jesus é a saída para o seu problema, o Senhor Jesus é a saída para a história que você está enfrentando, parece não ter fim, pastor, já são anos nessa luta, já são anos nessa amargura, já são um ano de sofrimento, mas hoje a maldição pode ser quebrada, pode ser anulada a ação das trevas contra a sua vida, você vai sentir a paz, porque Jesus é o príncipe da paz, você vai ter prazer, porque o Espírito Santo dá prazer ao nosso coração de adorar ao Todo-Poderoso, fica de pé comigo, fica de pé, aleluia, a salvação bate a tua porta, a salvação bate a porta do teu coração. A libertação é o bem mais precioso que o Senhor Deus quer te dar hoje. Salvação da tua alma. Quando você decide entregar a sua vida a Jesus, o inferno fica empavorosa porque começou a surgir no teu coração a fé para mudar a sua vida. E eu vou lhe dizer mais, eu falei de muitas felicidades que acontecem na terra com a salvação, mas o bem mais precioso é a vida eterna que Cristo pode lhe dar. Todos nós um dia, um dia, passaremos desta para outra vida, uns para o desprezo eterno e outros para o gozo eterno. Eu gostaria de convidar você. Levante as suas mãos e vamos adorar ao Cordeiro. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, levante as suas mãos, vamos adorar com o um grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos para adorar esse Deus. revelar o peso da tua